Então, vamos agora admitir que a distância de OB é igual a 3 unidades. E pedem-nos para determinar o perímetro do triângulo O, B, K, Que é este triângulo que se encontra aqui. Já sei que a distância de O a B vai ser 3. Então, como é que vamos fazer isto? Sabemos que este pontinho, que é o ponto Q, Pertence à minha função. Então, eu sei também que o x, esse ponto Q, o x do ponto Q é igual a 3, porque a distância do O a B é igual a 3. Mas não sabemos qual é que é o valor de y. Mas atenção, o ponto Q pertence à minha função. Logo, a constante de proporcionalidade... Como eu sei que é igual a 8, o que, é que, o que é que eu posso tirar daqui? Posso tirar que 3 vezes Y vai ter que ser igual a 8. E daqui sei que o meu Y é igual a 8 terços. Então, já sei mais uma medida, que é a medida de B a Q, que é igual a 8 terços. Já sei duas, sei o 3 e sei que B e Q são 8 terços. Mas falta-nos saber qual é que é a medida de O a Q. Então, vamos pensar neste triângulo e, se forem ver, este triângulo é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, podemos aplicar o quê? O nosso Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras diz-nos que a distância de O a Q ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual ao quadrado à soma do quadrado dos catetos. Eu já sei que de O a B a 3, logo fica 3 ao quadrado, mais de B a Q, é 8 terços. Fica 8 terços ao quadrado. Vamos, então, resolver esta equação. Vamos fazer o resultado do 3 ao quadrado e do 8 terços ao quadrado. Atenção que 8 terços ao quadrado é o quadrado do numerador a dividir pelo quadrado do denominador. E depois, fazendo o cálculo, como pedem-nos, porque eu posso fazer o procedimento aqui do arredondamento, Sempre a duas, no mínimo, a duas casas decimais. Aqui já está o arredondamento feito é duas casas decimais. A raiz quadrada agora do 16,11, que me vai dar aproximadamente 4,0,1. Então já tenho todas as medidas. Já posso calcular o perímetro do meu triângulo, que fica 3 mais 2,67, que é aqui o valor do 8 terços, mais 4,01. Fazendo 9,68.